Nessa videoaula, a gente vai aprender o modo mais simples e intuitivo de se efetuar a uh, subtração de, entre números binários. Em aulas posteriores, a gente vai ver que a subtração de binário não é, feito, não é feita desse jeito numa CPU. Tá? E nós vamos entender por quê. Mas, por enquanto, a gente fica com o modo mais simples. Do mesmo jeito que a soma, a subtração de números binários, tem quatro regrinhas básicas. 0 menos 0 é 0, 1 um menos 0 é 1, um. 1 um menos 1 um é 0. Essas três regras são tranquilas da gente entender. E a regra 4 me diz que 0 menos 1 um é 1. Um. Mas isso tem uma pegada, que é esse asterisco que eu estou colocando aí. Isso aí é 0. Menos 1 um é 1, um, se eu pegar um pouco emprestado dos dígitos mais à esquerda do meu do número que eu estiver é, subtraindo o meu binário. Vamos entender isso daí melhor com um exemplo. Okay? Vamos subtrair 1 é, um na base 10 de 2 na base 10, okay? ou seja, eu vou fazer 2 menos 1, um. 2 na base 2 é 1, um, um, e 1 um na base 2 é 1, é um, ok? Então a gente primeiro completa, se precisar, os números, os números à esquerda do número que está sendo subtraído com 0, então a gente completa aqui, depois a gente pega um emprestado, Nesse caso aqui, por quê? Porque eu tenho, eu tenho aqui 0 menos 1, um, então eu não posso fazer isso daqui, eu tenho que pegar 1 um emprestado. Tá? E, e esse 1 um que eu vou pegar emprestado desse dígito aqui vai aparecer aqui como 2, dois, 2 dois dígitos 1. Um, tá? é, vai aparecer como 2 dígitos 1. Um. Agora, o que eu faço? Bom, peguei o meu 1 um emprestado, esse cara daqui que era 1, um, como eu peguei um emprestado, ele passa a ser zero. A gente corta esse cara daqui só para não confundir muito, muito a gente. Tá? E agora eu faço a subtração desses, desses números aqui. Vamos pegar aqui então, e aplicar a regra 3 para essa coluna aqui. Para essa coluna aqui, né, eu tenho que 1 menos 1 é zero. Então, 1 menos 1. É zero. E sobra esse cara daqui. 1 um menos zero é 1. Um. Então, esse 1 esse um que eu emprestei ele acaba sobrando ali. Depois, o que, que sobrou na minha segunda coluna? Sobrou zero e zero. E zero menos zero é zero. Ou seja, o meu resultado final aqui é 0,1, um, que é 1. Um. Do mesmo jeito que a gente realmente esperava. Para números binários com parte decimal, o processo é, com parte fracionária perdão, é a mesma coisa, é o mesmíssimo processo, tá? Só que aí você vai fazer, você vai começar da do dígito menos significativo que vai ficar à direita, né? Que vai ser o mais à direita do, do seu ponto de parte fracionária. Na próxima videoaula, a gente vê multiplicação de números binários.